André, Mick Schumacher na Mercedes pós-Hamilton, delírio ou realidade? Eu acho que nesse momento é delírio, mas é, quem sabe? Eu acho que o Mick Schumacher vai acabar voltando para o grid, eu acho que isso vai acontecer. Não acho que vai ser inicialmente na Mercedes, muito menos na McLaren também. Acho que a McLaren é, tem nesse momento uma dupla bem jovem, acho que eles estão muito mais pacientes com o Oscar Piastri do que eles tinham de paciência com o Daniel Ricciardo, que era um cara que chegou já muito babalado, com um salário gigantesco, então ali era uma relação um pouco diferente, acho que o Piastri, eles sabem que vai demorar um pouco, é, e eu não vejo o Mick Schumacher conseguindo uma vaga nessas duas equipes nesse momento. Eu acho que essa contratação, na verdade, segue mais a tendência que a gente tem visto nos últimos anos das equipes dividindo esses pilotos reservas mesmo. Acho que tem poucos pilotos com experiência na Fórmula 1 é, que hoje estão como pilotos de reserva. Ano passado, a gente pode lembrar, por exemplo, do De Vries, que foi reserva aí de metade do grid, correu em cinco equipes, é, e só não correu na sexta, que seria justamente na McLaren, é, porque o Lando Norris decidiu correr mesmo doente, durante o GP de São Paulo, senão não teria sido a sexta equipe dele na temporada. Então acho que é, é mais uma questão de melhor opção disponível para caso aconteça alguma coisa com um dos dois pilotos da McLaren durante a temporada, do que mais uma questão da, da equipe britânica pensando no futuro, é, numa possível reposição. Acho que é só é, pegando quem estava disponível, já tem uma ligação com a Mercedes, Mitchumaker tem dois anos de Fórmula 1, conhece os carros da atual geração, e é uma escolha que faz muito sentido, acho que a McLaren nem acabou pensando muito nisso e dividiu o Schumacher como reserva com a Mercedes, acho que é uma opção bem inteligente para caso aconteça de fato alguma coisa com o Norris, para caso ele vá de novo ao Allianz Parque aqui em São Paulo ano que vem e coma aquela pizza de 10 que ele não deveria comer e, e sofra com problemas intestinais ao longo do fim de semana. <tos>